Olá, eu gostaria de passar para vocês um pouquinho da minha experiência com a constelação familiar. Bom, eu fiquei sabendo através de uma amiga, de uma massagista, que existia. Então, conversando com uma amiga de São Paulo, ela me falou que lá teria e que o Paulo fazia. Aí eu entrei em contato, né, e eu fui para São Paulo para fazer. A princípio, eu fui para lá com a intenção de ver minha vida financeira e tudo. Só que quando começou, eles, quando começou tudo, na verdade tudo que foi mostrado para mim foi muito mais do que eu esperava e falou muito mais a fundo sobre minha vida familiar, ou seja, reequilibrou toda a minha vida eu posso resumir para vocês uma coisa, eu fui pensando na minha vida financeira e saí de lá com a minha vida pessoal muito melhor já faz duas semanas, essa semana é a segunda semana que eu fiz e eu já notei bastante melhora em vários aspectos da minha vida e coisas que não tem porquê terem mudado de uma hora para outra. Em questão de relacionamento pessoal mudou demais. A paz que me deu de saber certas coisas e de entender muitas coisas foi maravilhoso. Isso eu aconselho a todo mundo a fazer, que tiver algum problema e não sabe o que é Sempre que acontecer alguma coisa na tua vida que está se repetindo, cada vez se repete. Você faz uma coisa que você repete, se repete, se repete. A mesma situação faça, porque na minha vida era assim, tudo se repetia, a vida inteira, pessoal, em relacionamento e em profissional também. Então, agora esse ciclo acabou. Eu sinto que acabou dentro de mim, porque é um sentimento inexplicável quando você tá lá e é maravilhoso. Então, façam e depois contem porque não tem nada não tem nada que que pague a recompensa pessoal que a gente tem tá obrigada